Parabéns pela tua colocação no Politécnico da Guarda. Para efetuares a matrícula, entra em ipg.pt cigarra. Vai aparecer um retângulo para inserires o um número de utilizador e um outro para colocares a tua senha. Toma atenção que o número de utilizador é composto pelos oito primeiros dígitos do teu cartão de cidadão. A senha é I em letra maiúscula, PG em letra minúscula, seguido dos cinco primeiros dígitos do teu cartão do cidadão e do símbolo cardinal no fim. Concluído o login, podes começar o processo de matrícula e preencher os campos solicitados no primeiro separador com a designação geral. Em seguida, deves passar para o separador rides. Concluído o preenchimento do separador 2, deves selecionar Plano de estudos. Caso o teu curso tenha opcionais no primeiro ano, deves escolher qual pretendes. Vamos passar agora para o separador 4, designado como pagamento de propinas. Seleciona o plano 10 prestações. No separador 5, é pedida uma fotografia tua. Podes utilizar a ferramenta de captura da câmera do teu portátil, caso estejas a utilizar um, ou fazer Upload de uma fotografia tipo passe. O último passo é a confirmação de todo o processo de matrícula. Será visualizado o plano de estudos e o plano de pagamento selecionado. Após a confirmação, receberás a informação que a matrícula foi considerada com êxito. Regista o teu número de aluno, toma nota do link para a tua conta corrente e deverás fazer o download do teu boletim de matrícula. Em caso de alguma dificuldade, envia a tua questão para a conta de correio eletrónico ci@ipg.pt. Concluída a tua matrícula, aconselhamos que voltes ao endereço wwwipgpt e se carregues o guia de acolhimento que contém informação diversificada e muito útil para ti.